O Pai Noel chegou cedo este ano. A nativa instrument tem vários presentes para si: dois cupons e uma livraria grátis para o Contact Set. Fique ligado que já já traremos mais detalhes. What's up? What's up? Any bits aqui? sem rodeios indo direto ao ponto, acesse o site da Native Instrument, o link está na descrição. Clique no botão Get Your Gifts para ter acesso ao seu presente. Siga as instruções para a instalação e lembre-se que a livraria Hypa é compatível com o contact 7 ou uma versão superior. Estes são apenas alguns presets do Hypa. Nice! Vamos ver a interface do Hypa. Temos o botão do Mod Wheel, que serve para ajustar o trêmulo ou vibrado. A seguir temos o volume AB que serve para ajustar a diferença do som A e o do B. E de seguida temos o sound, que serve para ajustar os timbres de som A e B. Também temos o filtro para cortar algumas frequências. Na parte superior temos o as definições, ou melhor o menu de definições. E também temos ainda na parte superior o menu de efeitos. E temos este som em demonstração Que foi feito usando apenas sons do Hypa Exceptuando a bateria Este vídeo era apenas a primeira impressão do Hypa Deixem nos comentários sugestões para futuros vídeos Subscreva-se ao canal Esmague o botão do like E continue tendo um ótimo dia Nós ficamos por aqui